Estamos aqui iniciando mais uma semana no um CTS9, com mais evolução, com mais uma de treinamento boa. Nossa intenção, você sabe que é formar cidadãos, é independente de formar atletas. E toda a gente está passando por, por tanta dificuldade, com né, pandemia e tudo mais, vindo um, um processo de, de altos e baixos, às vezes, mas a gente está seguindo o cotidiano com, com a demanda que a gente está tá tendo. Mas com tudo a gente vai seguindo em frente né? E batalhando sempre, cada vez mais Para a gente nunca sair dos nossos objetivos Que é sempre estar aqui, ter uma garotada certo E seguir em frente Com todas as dificuldades né? A expressão de uma bola, de uma rede, de tal de alguma coisa Mas a gente nunca desiste E que esse é o principal é... O objetivo da gente É nunca desistir nossas batalhas a gente está todos os dias aqui, às vezes batizando, não batizando, mas a gente estamos tá aqui é, é, com fé em Deus, né? Deus nos ajudando muito. Primeiro, primeiramente ele nos ajudando, depois as mais coisas a gente vai a cada dia é, acrescentando. E cada dia é, é, matando um uma por dia para sobreviver. Graças a Deus. E estamos tá aí, com fé em Deus.